Olá! Para criar um fórum, primeiramente você deve clicar em Ativar Edição. Feito isso, basta seguir os passos. Clique em Adicionar uma Atividade ou Recurso. Procure por Fórum. E clique em Acrescentar. Agora, você deve preencher os campos. E clicar em Salvar e voltar ao curso. Bom, é isso. E obrigado!